oportunidade na nossa coleção para malate Agora a gente vai fazer o Panda, tá? Vamos para o Panda. Então, o Panda tem as modelagens que eu já falei para vocês que são a mesma para todos, todas as peças da coleção, né? O que muda é o capuz, né? Então, aqui está os nossos moldes do Panda, Tá? Aqui a frente, uma vez dobrado, tá? Frente, uma vez dobrado, no branco, tá? O forro do capuz, duas vezes, no branco, ok? A manga, duas vezes no preto, tá? E as costas, uma vez, no branco, ok? Então, esses, essa é a modelagem base. E daí, a nossa ribana, tá? Que é uma vez dobrada, tá? Então, essa é a nossa modelagem base, tá? Para o panda. Vamos fazer o panda da nossa a coleção Parmalat. E daí, agora, o capuz, né? O capuz é assim, tá? Aqui vocês vão receber a boquinha, tudo certinho, pra você estar cortando no feltro, tá? Aí, vocês vão cortar... No feltro certinho aqui pra dar a boquinha. O olhinho também vocês vão cortar no feltro, tá? Vão cortar no feltro, colar, tá? Você vai usar cola pega mil, tá? Então, essa modelagem aqui é a da boquinha, né? Da, do narizinho. Você vai cortar duas vezes, dobrado. Essa aqui, uma vez dobrada, tá? A orelhinha, quatro vezes. O rabinho, uma vez dobrado. Essa, esse molde aqui duas vezes e esse outro molde aqui duas vezes, tá? Então, esse é pro capuz. Essa parte aqui, a gente vai fazer tudo lá na reta, tá? Essa parte aqui toda lá na reta, tá? O olhinho a gente já cola ali, já pra transformar. Vou pôr lá na reta, porque essa aqui do capuz a gente faz na reta. O olhinho... Você vai pegar feltro branco e feltro preto, cortar, né, um redondinho e colar o feltro branco aqui com a cola pega mil, tá? Para depois você colar no teu capuz, depois de pronto. Então, o olhinho tá aqui pronto já, reserva ele lá, pra depois a gente fazer o capuz lá na reta, ok? Então, bora lá. Tá aqui os nossos moldes base, ok? Vamos pegar as nossas costas. Pegar o nosso rabinho do panda, você vai usar manta acrílica também, tá? Então aqui a gente vai fazer um cuchico, tá? Já fizemos quatro vídeos, já fizemos quatro peças dessa coleção. Essa é a nossa quinta peça, nosso quinto vídeo da nossa coleção Parmalat. Você vai usar um pouco de manta acrílica, tá? Tá? Rabinho pronto, você vai pegar as costas, tá bem no meio aqui, tá? Vamos brincar bem aqui, bem no meio, a gente vai pegar o nosso rabinho aqui tá Panda pregado aqui, vamos pegar as nossas mangas. Lembrando que as nossas mangas têm costa e frente. Aqui estamos com as costas. Então vamos pegar ela aqui. A costa sempre é mais comprida que a frente, tá? Agora pegar a nossa frente agora. Assim vamos pegar o nosso a nossa ribana dobrar. Né? Não, Passamos a ribana, passamos a ribana, né? agora, ribana com ribana, costura de baixo do braço, costura debaixo do braço, tá? vamos arrematar, ó. Ergamos, erguemos o calcador e puxamos a linha para cá, tá? isso é arrematar na overlock, colocamos, erguemos o calcador, colocamos a peça embaixo, bolinha, gente. Quando dá bolinha assim, você tem que arrematar de novo, tá? Geralmente, é, ó, o arremate, tá cheio de linha, ó, puxa de novo, vai de novo, tá? Ou senão, você dá uma costura na reta ali, pra não abrir a costura. Vai ficar assim Cortem os fios, gente, porque pra não machucar o nosso bebezinho de quatro patas, tá? Então, a nossa peça, a nossa camisa tá pronta. Vamos fazer o capuz. Vamos fazer o forro do capuz aqui, passar uma costura daqui, passar uma costura daqui até aqui, Tá? Eu vou na reta, fazer o capuz lá na reta Fazer o que tem que fazer na reta E daí já volto pra gente pregar o capuz aqui Tá? Pra gente finalizar a peça Ok? Bora comigo lá pra reta Bora acabar o nosso pano Então, já fizemos a peça lá no overlock E viemos pra cá Então, aqui o olhinho, né? Vamos deixar ali separado O olhinho, o narizinho Para depois nós colar Com a nossa cola pegamento. Vamos começar com as orelhinhas. Passar uma costura aqui por tudo e só deixar aqui pra gente virar, OK? Mesma coisa com esse... Vamos colocar um pouquinho de manta acrílica tá? de plumante, não muito, só um pouquinho Vamos montar aqui o nosso capuz. Vamos pegar o nosso narizinho. Passar a costura aqui por tudo, tá? Tá? E vamos virar a nossa peça. Vai ficar assim Vou colocar um pouco de plumante. Ficou assim, reserva também. Agora, vamos montar aqui. Vou montar aqui para vocês verem. A gente vai pegar esse capuz assim, ok? Aqui vai as nossas orelhas. Tá aqui escrito orelhas, tá? Então, aqui vai as nossas orelhas, ok? Então, vamos pegar esse aqui. Já vamos pegar as nossas orelhas. Já colocamos a orelha no lugar certo. Vamos pegar esse molde aqui, lembrando que o biquinho aqui é o que vai aqui embaixo, tá? Vamos começar aqui de baixo, aqui do biquinho. Respeitando os contornos. Mesma coisa com esse aqui, tá? Parte aqui aqui aqui ó ok mesma coisa respeitando a curvatura. aqui, nós já vamos colar o nosso nariz aqui e os nossos olhos aqui. Que a gente vai pegar esse nariz aqui. Colado o nariz Pregado nariz Tudo certinho A gente vai agora Finalizar aqui Tá? Vai passar uma costura Desde aqui Até aqui embaixo Até aqui Ok? Bora lá então Costura, costura aqui e vamos lá. Nosso panda ficou assim agora, vamos pegar o nosso forro do capuz que a gente fez lá no overlock e vamos colocar aqui vamos achar o meio aqui certinho, que costura com costura, vamos pegar o meio aqui para a gente saber aonde é o meio costura aqui no meio aqui e a gente vai colocar um alfinete para prender e vamos vir costurando daqui até o outro lado até aqui bora lá Lembrando que os tecidos dessa coleção Parmalat, todos eles vieram lá da Felipe Mário, tá, gente? E a coleção já está pronta lá no site para você adquirir a coleção completa. Adquirir Adquiri os moldes da coleção completa lá no site Animani. E os tecidos com a Felipe Malhas tecidos. Aproveite que tá na promoção de lançamento. esse especial de lançamento essa coleção tá divino gente e é fácil qualquer um pode fazer não precisa ter bordadeira não precisa ter sublimação né qualquer um pode fazer essa coleção aí fazer maior sucesso ok agora aqui a gente vai colocar a nossa ribana Vamos medir dois centímetros de ribana. Pro lado que estica, tá? Você vai deixar assim. E no lado que não estica, é onde você vai fazer isso aqui, ó. Pega a ponta aqui do capuz... Ó, o lado que não estica E coloca aqui, ok? E vamos pregar, Agora Aqui do outro lado, tá? Vai fazer a mesma coisa Tá? Assim. Agora, aqui, desde a ribana aqui, a gente vai preespontar essa parte aqui, tá? menos a ribana, tá? Agora, aqui, desde a ribana, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Menos na ribana, porque a ribana a gente tem que pegar na peça depois. Então, tá aqui o nosso panda. Agora eu vou até o overlock, A gente vai até na overlock para finalizar a nossa peça. Bora lá então, vem comigo. Então tá aqui o capuz. A gente acabou de fazer lá na reta. Estamos aqui na over. Vamos acabar a peça aqui, tá? Então tá aqui a nossa blusinha que a gente fez aqui no overlock, né? Aqui nosso capuz, blusinha no avesso com a frente virada pra mim Capuz no direito com a frente virada pra mim Eu coloco a mão aqui dentro e coloco o capuz dentro da peça, ok? Aqui eu estico a minha ribana bem esticada, Tá? pegue a parte da frente aqui, debaixo da máquina, e vou pregar o capuz na peça. cortamos os fios e viramos no A coleção Parmalat prontinha, gente. Olha só que lindinha que ficou. Tá? O meu está que vai modelar, né? Olha só, que lindo que ficou. Esse aqui. Só. Então, está aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ficou perfeito. Amei, tô amando fazer essa coleção da Parmalat. Tá uma maravilha, uma peça mais linda que a outra. Quero lembrar vocês que, se vocês quiserem adquirir essa modelagem da coleção Parmalat, já está disponível lá no nosso site da Animania Pet Mold. E os tecidos dessa coleção Parmalat foram todos enviados lá da Felipe Malhas Tecidos. Então. Corre pro site Mania Pet Mold, adquira os moldes da coleção Parmalat Que é uma modelagem com 10 capuz, 10 bichinhos diferentes para você tá fazendo, tá bom? Corre para Felipe Malhas, entra em contato com eles O contato deles está aqui, fala com a Jo lá Entra em contato com eles e adquira os tecidos E assim você vai fazer essa coleção maravilhosa, completa e é sucesso, gente. Acesso é sucesso garantido. Tá bom, meus amores? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, fique com Deus. Tchau.